E fala aí meu querido, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Gotts E aí a gente tá como? Tá no WW2, viado está no WW2, MME, tá ligado? Agora a gente vai jogar, porque a gente joga E é isso que nós faz, nós joga, tá ligado? Então se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo Tamo junto, partiu né, velho? Meu armamento tá aqui, uma bosta como sempre E é só jogar, vamos lá Eu tô esperando, Vixe, Maria Vixe Maria! Vixe Maria! O que eu fiz, gente? Ah, vamos lá. Velho, tá aqui lá a é merda. É é Se você tinha alguma dúvida sobre o jogo, já sabe, meu irmão. Pode pegar, meu irmão. Temos superioridade de fogo. Hum. Onde é ah, vamos, vamos lá, porque eu não tenho ainda, né? Ele teve abatido. Vamos jogar, estamos gente. Estamos vencendo a luta. lateralzinho aqui é que a gente não conhece o mapa né aqui dos fardos de femo fardo ah, de femo tem munição nas costas Quase é que certeza que eu tô no spawn dos caras, velho. <risos> não, não tô mais. Eu troquei a merda do spawn. Ei, Fernando. Certo, né, viado? Inimigo avistado! Avião de reconhecimento ao vou. Temos visão aérea. Partei Wazon, está em andamento A gente vai esperar As nossas habilidades no COD pra nós ganhar A gente joga muito, a gente joga bem Vamos mostrar pros caras Aqui quem é que tem A gente joga demais A gente joga legal é o okay, que, velho? Preciso de fogo de cobertura! Aeronave de reconhecimento pronta! Ah. Coordenadas confirmadas! disparando! no alvo! Ah! Que loucura, bicho! Avião de reconhecimento ao sul, Temos visão aérea! Vamos lá, velho! Avião de reconhecimento! nós é dica! Nós põe os aviões pra reconhecer né, mesmo! entrei na frente e salvei a vida de um louco. A conexão tá meio bosta, né velho, com os caras. Voo de reconhecimento foi concluído. Inimigo abatido. Reconhecimento procurando alvos. parando a bateria principal Os a tá do outro lado missão de Estou recarregando. Por ali. preciso de fogo de cobertura. Reconhecimento procurando alvo. Aeronave de reconhecimento em sua área. A lei, Azo, está pronta. Vamos lá, gente. Essa merda, velho Nem sabia que era isso, cara Reconhecimento, inimigo avistado Hum, agora lascou, hein Espera ah. hum. que eu vi de reflexo ali, cara Reconhecimento, procurando alvo Estamos! Nem abatido! Caralho, tomou um susto. O pacote de ajuda no inimigo avistado impeça o reabastecimento. Uh. Disparando a bateria principal, a posição do alvo foi, foi só de foi um ponto de reconhecimento foi concluído. A inimiga a caminho, protejam-se o mapa do Call of Duty ele não é difícil de decorar, tá ligado? Isso não é um mau sinal pro jogo. Muito bom, muito legal. Eu tava ouvindo o cara, muito passo também, velho O passo, tá ligado? Você acaba se perdendo no. Mundo. Tá bom, deixa eu ver É, não tô muito mal, Dá pra bugar molecada gente um se gostar deixa o like tamo junto compartilha o vídeo é nóis beijo um abraço fui good goods é nóis e fui e fui e foi I don't really care if